é, é, usando estratégias infantis, né? se comportando como, como uma criança ferida, porque a gente não soube, não, não soube como é curar essa criança ferida. E aí essa criança ferida faz parte desse arsenal, desse arsenal de emoções, né? de sentimentos é, que, se, que, que, que, que estimulam os pensamentos, né? e nós ficamos é, com esses conteúdos. É, digamos que muitas vezes nós reprimimos determinados conteúdos, muitas vezes nós suprimimos o conteúdo. Né? É, e muitas vezes nós, né, nós é, é, o David Hawk que fala muito bem sobre isso, nós, muitas vezes nós escapamos também. A gente encontra formas de, é, de encarar a realidade através da, de, de, de drogas lícitas ou ilícitas, de fazer coisas que nos distanciem daquilo que está fazendo a gente sofrer. Então, a gente bota, bota ali a sujeira debaixo do, do tapete. Né? Então, você escapa, você evita. Não, não quero nem falar sobre isso. Não quero, não quero resolver isso agora, não quero pensar. Né? Então, você vai é, escapulindo. Né? Você vai escapulindo desse, da, da, daquilo né? que... É porque, às vezes, machuca tanto que a gente não quer olhar para as coisas. Tá? Só que o que é que acontece? né? É, dentro dessa perspectiva evolutiva e espiritual... Nós somos seres espirituais que estamos vivendo uma experiência material. Né? E a ideia do corpo é exatamente possibilitar a evolução, que a gente aprenda exatamente a metodologia de comunicação com nós mesmos de forma que a gente não fique refém dos nossos próprios pensamentos e sentimentos. Né? ou seja nós fiquemos livres do sofrimento então os grandes mestres espirituais eles falam desse caminho né eles falam desse que tem um caminho que a gente pode ter uma compreensão é, uma compreensão da realidade é, que que nos liberta do sofrimento né? essa aí é, essa é a grande questão né? e aí o que é que o que é que de fato nos nos leva ao sofrimento é a história é o ego né são as subpersonalidades que nós criamos e que nós nos apegamos a elas né? ou que nós é, evitamos olhar, né? O que nós evitamos olhar para elas de alguma maneira, entendeu? Então é, é, é exatamente essa, essa esse, esse contexto que eu quero que vocês olhem, né? Porque cada um de nós aqui somos é, é, pessoas, né? É, diferentes uma da outra. Ou seja, cada um de nós tem uma história diferente, cada um de nós tiver, tiver, tiveram marcas emocionais, tiveram experiências diferentes. né Cada um de nós temos dons e temos talentos também. né Só que o que acontece na nossa sociedade é que nós, nós fomos treinados a olhar para a negatividade. Né? Quando eu era criança, né? me lembro que a gente às vezes estava... Eu, com minhas irmãs, as amigas, a gente estava naquela algazarra, naquela alegria, né? E meu pai chegava e botava água fria. Ele dizia, Olha, isso não vai dar certo. Vocês estão muito alegres. Vocês estão alegre demais. Vai dar um problema. Daqui a pouco vocês vão estar tudo brigando. Então, era uma coisa assim que era uma sentença, né? E isso ficou na minha cabeça. Eu digo: Mas como é que pode? A gente, a gente até, até na hora que a gente está alegre, a gente tem que estar preocupado que aquilo não vai dar certo. Olha que coisa mais louca. Você não pode nem desfrutar de um momento de alegria, um momento de estar externando ali de forma natural, porque você aquilo pode terminar aqui não dando certo. Olha, mas assim, a vida é isso, né? A vida é isso. Então, assim, é o um fluxo da vida. Né? Nós podemos estar alegres agora, depois estar é, tá triste, depois, e qual é o problema? É assim, a tristeza e a alegria fazem parte da vida. Agora, assim... Você não poder viver aquilo que você está sentindo com autenticidade é cruel, né? porque você fica, você fica ali se vigiando. Então, nós fomos criados numa cultura que é uma cultura que é voltada para a tristeza, que é voltada para olhar para o problema. Entendeu? Então, agora, se você estiver falando de coisa ruim, pode. Aí pode, não é? Aí pode. É? Isso aí, se for para falar de negatividade, aí é liberado. Mas ficar falando de coisa boa olha não isso não vai dar certo olha, não é bom isso não então assim nós fomos treinados para ficar olhando para a negatividade né então o que é que acontece nós criamos o identidades e subidentidades muito negativas né é, onde com pouco otimismo né? tendendo a olhar para a desgraça tendendo a olhar para o copo é, é, meio meio vazio do que o copo meio cheio né? então basicamente isso é uma é uma doutrinação na negatividade é uma doutrinação para ser infeliz então de certa forma nós fomos, nós vivemos numa sociedade que é muito é muito voltada para a infelicidade né para inspirar a infelicidade então é e aí aí onde entra o autoconhecimento porque o que que acontece esse programa automático que está nos convidando a ser infelizes né? a ser pessoas é, amarguradas né a pessoas angustiadas esse programa vai nos levar a adoecer. ele vai né com raiva né revolta, vingança e, e, e tudo mais esse programa não vai não tem como não levar a uma doença tá porque é, você está preso a uma história né não é não é isso não é uma verdade é uma história é, e a gente a gente se, a gente se distancia é, da herança divina que todos nós temos, da herança da criação de um grande potencial, né? de um grande potencial de construir. Veja o que o, que o, o ser humano já construiu, a capacidade do ser humano, é uma coisa indescritível. Né? É, mas ainda nós vivemos, nós vivemos ainda com muitas, é, digamos assim, é, é, dentro de um contexto de, de muitas disputas. Né? Nós não temos ainda uma visão o que impera na humanidade não é uma visão cooperativa né de, de cooperar você de se dar as mãos e ir junto ainda ainda há muita é, há muita confusão nesse processo há muita mentira a gente está na época das mentiras né institucionalizou-se a, a, a mentira então é muito comum a gente ouvir mentiras hoje em dia né e, e, e sem falar das próprias mentiras que a gente se acostumou a contar ao longo do tempo né quando a gente está se diminuindo quando a gente está se rebaixando quando a gente está é, é, se omitindo. Então, muitas vezes, as, as mentiras, porque a gente aprendeu a mentir para poder sobreviver. Tá? Então, dessa, é dessa forma que nós vamos construindo é, as nossas a, a, a nossa personalidade e subpersonalidades. Né? Dentro desse contexto evolutivo, nós temos esse potencial é, da luz dentro de nós, ou seja, do amor, né? tem tem um lado nosso que vai vai buscar vai querer dizer não isso é muito pouco para mim isso eu não eu não tô aqui para passar a vida toda doente eu não tô aqui para passar a vida toda reclamando eu não tô aqui para passar toda a vida toda me vitimizando né então chega um momento que a gente percebe que não, esse tipo de vida também é uma vida muito pobre é uma vida que não faz sentido né? porque nós estamos sempre doentes ou estamos sempre com medo ou estamos sempre dentro do de de estressados entendeu ou seja não temos pai de espírito é, enfim né é, não confiamos na, nas pessoas né não confiamos às vezes nem na gente mesmo enfim então entra entra no, entramos num processo cíclico de repetição de, de, de comportamentos e de experiências onde é como se a gente tivesse indo e voltando nas, nas, nas experiências né o é exatamente isso? Aquilo que não se resolve dentro de nós, ele se projeta fora. Aquilo que está a nível subconsciente, mal resolvido, o até mesmo inconsciente, ele vai buscar. Nós vamos estar. É como se a gente tivesse um canal de TV ligado. Dentro de nós, ele está lá, ele está baixinho. Mas ele está ativo, ele ele fica de vez em quando, quando você vai tomar uma decisão, ele vai lá e, e dá um pitaco. Entendeu? Que é exatamente esse comportamento, que é exatamente esse programa subconsciente. Né? Que são exatamente aquilo, tudo que a gente reprimiu, suprimiu, né? ou que a gente buscou escapar da situação é, para não encarar a dor, né?